Oi, professores, tudo bem? Vocês já ouviram falar do termo Wiki? Essa palavrinha tem origem havaiana e significa muito rápido, que é um adjetivo que cai bem para as ações da sociedade de hoje, não é mesmo? O Wiki consiste basicamente em uma página web onde quaisquer estudantes podem desenvolver conteúdos juntos, utilizando o navegador para criar definições, explicações e desenvolver conceitos sobre determinado assunto. Ele pode ser usado para diversas atividades, desde simples listas de links da web até para a construção de enciclopédias inteiras, e a vantagem é que todas as edições são claramente visíveis e reversíveis. Acessem depois o site da Wikipédia e vejam na prática esse conceito. E na sua sala de aula virtual, a Wiki também pode se tornar uma ótima ferramenta de trabalho colaborativo. Já pensou na possibilidade de fazer um brainstorming usando o Wiki? Ou então criar uma história colaborativa? Ou ainda mais, fazer notas de aula em grupo usando essa ferramenta? Para isso, basta ter um plano de desenvolvimento para a sua Wiki. Assim, os alunos terão uma ideia de como o aprendizado acontecerá. Vamos ver como montar uma wiki no Moodle. Inicialmente, ative o um modo edição de sua disciplina. Em seguida, clique em adicionar uma atividade ou recurso. Em seguida, será exibida a lista de todos os módulos. Encontre e marque o wiki. Pique no botão acrescentar. Agora, será mostrado o formulário de textos para preenchimento. Primeiro, preencha o campo nome da wiki. E, em seguida, o campo Descrição da Wiki. No formulário Configurações da Wiki, é necessário o preenchimento e configuração dos seguintes campos. Em Nome da primeira página, você informa o título da página inicial da Wiki. Este é um campo obrigatório. Em Modo Wiki, você determina se todos poderão fazer a edição da Wiki, o que poderíamos chamar de Wiki colaborativa ou se todos possuirão sua própria wiki, a qual somente eles poderão editar, chamada wiki individual. Em formato padrão, sugerimos que sempre deixe marcado na opção HTML. E em forçar formato, caso marcado, o formato será padrão na edição da wiki. No formulário, configurações comuns de módulo, a visibilidade da atividade será definida. Para finalizar, Clique em Salvar e voltar ao curso. Lembrando, professores, que os estudantes não serão submetidos a nenhuma avaliação ao realizarem a atividade Wi. O objetivo dessa atividade é estimular a construção coletiva do conhecimento. Viu como é fácil? Até mais!